os sacerdotes e escribas presentes aos últimos atos de Jesus adentraram pelo interior do grande santuário em busca de se avestarem com seus superiores. As palavras do mestre na expulsão aos vendilhões atiçaram ainda mais a ira dos responsáveis pela condução do povo de Israel no que tange a fé. Desprezar o valor do templo, desvalorizar o sacrifício de animais e condenar o comércio que ali se realizava, acusando-os de atos mundanos, foi demais para todos aqueles que se sentiam orientadores do povo, delegação, aliás, que diziam ter recebido de Deus. É verdade que há muito sinédrio vigiava os passos do divino Galileu. Por todo o país havia informantes que despachavam temporariamente relatórios pormenorizados da vida dele. Nada ficava em segredo do sumo sacerdote e seus comparsas. Havia espiões por toda a parte. A fama de Jesus crescera muito nos últimos tempos e isso importunava sobremaneira a cômoda e rica posição dos chefes religiosos pois, em suas palavras, ele condenava os abusos dos ricos sobre os pobres, a vaidade dos religiosos que se julgavam melhores do que o povo, o orgulho de raças e credos, os ídolos e sacrifícios, enfim, feria de frente os interesses de muitos que se sentiam acuados e temerosos de perder posições e regalias no templo. Desde a ressurreição de Lázaro em Betânia, o Sinédrio já havia decidido quanto ao futuro de Jesus. O que ainda não havia resolvido era como empreender sua prisão e ainda justificar essa atitude perante o povo que o amava. Em todas as reuniões que os membros do Sinédrio realizavam, ficava uma dúvida no ar: de que acusariam Jesus? Que diriam ao povo? E se o povo se revoltasse, o que eles fariam? Assim, as discussões eram intermináveis, porém cada vez mais se sabia que ele era odiado pelos mandantes do Sinédrio. Agora, haviam decidido persegui-lo e prendê-lo. Infelizmente, nessa reunião decisiva que se preparava, as garras das sombras envolveriam a todos os corações imprevidentes. A inveja rebanharia muitos, o ódio outros tantos, e o interesse particular faria o resto. De todos os membros do grande templo, apenas José de Arimateia, Nicodemos e Gamaliel argumentavam com coragem acerca das virtudes do Cristo. Admiradores do mestre emitiam suas opiniões embora moderadas, mas, como representavam a minoria diante de outros setenta membros, nada poderiam fazer. Assim, chegando à presença de Caifás, os sacerdotes apressaram-se em relatar o que havia sucedido nas últimas horas. Expuseram o modo como Jesus falara a respeito do templo, o que dissera acerca de sua autoridade, definindo-se como Messias, além da cura do cego que também haviam testemunhado. Essas notícias deixaram o sumo sacerdote ainda mais furioso. Caifás era homem pequeno e magro, mãos finas e brancas, com um anel adornando um dos delicados dedos da mão esquerda. Seus cabelos eram negros e curtos, e a barba grisalha, bem cuidada, que terminava com uma ponta no queijo. Suas feições impressionavam mais pelo olhar frio e calculista. Trajava túnica de tecido fino de cor azul clara, cobrindo-lhe até os pés. Nas bordas, havia uma franja com fios dourados. As sandálias de couro eram enfeitadas com fios de ouro e uma pedra azulada encrustada no peito do pé. Ele se postava como um verdadeiro rei e deixava claro aos subordinados que ali mandava e desmandava a seu gosto. Andando de um lado a outro da luxuosa sala, cujo piso de mármore branco era quase um espelho recoberto de tapetes persas, o ódio do sumo sacerdote transparecia nos olhos felinos e nas mãos que contorciam uma à outra, suando frio expressando medo por sentir que todo o seu poder estava ameaçado por aquele que arrastava multidões por todo o país. Mas ele era sagaz e sem escrúpulos. Para alcançar seus objetivos, não media esforços nem olhava quem feria ou mesmo os métodos utilizados. Agia friamente em sua política suja, jogava com interesses de seus subordinados. Ameaçava, corrompia e pagava caro, se preciso fosse, cada projeto a fim de torná-lo realidade. Com o pensamento em chamas, ele imaginava uma saída para seu problema, Jesus de Nazaré. Seus subordinados aguardavam em silêncio, não ousando perturbar aquele momento decisivo de seu superior. Depois de muito pensar, Caifás falou. Noticiem aos membros do Sinédrio que haverá uma reunião extraordinária amanhã, à terceira hora, nove horas da manhã. Exijo a presença de todos, pois o assunto em pauta ganhou ainda mais importância depois dos recentes fatos ocorridos no templo. Agora, retirem-se e me deixem sozinho. Preciso pensar. Os escribas deixaram um recinto a fim de avisar os membros acerca da reunião, enquanto Caifás maquinava quais argumentos usaria no dia seguinte para obter a adesão da maioria, aprovando a prisão e morte de Jesus de Nazaré. As forças do mal lançavam suas redes. Seus tentáculos alcançavam seus objetivos. A trama para eliminar o Cristo tinha dado os primeiros passos. Caifás transpirava apreensivo, os olhos faiscavam ódio, mas um sorriso sinistro nos lábios denodava a maldade insana. E a decisão sem volta de levar até o fim seus planos encheu-lhe o coração. Nada mais poderia mudar suas intenções. Eu olhava o sumo sacerdote tristemente, quando o meu protetor despertou-me, dizendo Amado filho, aquele que se deixa levar pela vaidade acaba seus dias humilhado. A ânsia do poder leva-nos aos desvarios da mente. Pobre de quem passa seus dias maquinando traições, prejuízos e crimes,